Olá doutores, tudo bem com vocês? Vamos lá caminhar no nosso canal do YouTube hoje com uma dica especial direito processual do trabalho se você gostou da dica, dá um like, compartilha com seus amigos se inscreve no canal que tem muita coisa bacana aqui e o mais importante, qual é a próxima dica que você quer direito processual do trabalho? me conta aqui nos comentários, pede, pede, o espaço democrático é nosso para vermelhinha chegar cada vez mais rápida Vamos estudar, vamos estudar isso, preparar muito. E aqui é só envolvendo pensamento positivo, coisa boa, porque ela está chegando. Show? Então vamos lá. Vamos então para a nossa dica de processo de trabalho de hoje. Se liga na dica. A dica envolve o tema do agravo de instrumento. Agravo de instrumento não tem nada a ver com processo civil, então já vai a dica. Não estuda processo civil agarrado com processo de trabalho, que isso é suicídio. Tem que dar um delay aí de uma para outra, mas vamos embora. Comandante, como vocês já estudaram, com certeza que é para revisar e bater papo, interposto um recurso, ele será submetido ao duplo juízo de admissibilidade. O chamado juízo ACO e o juízo ad quem. Então, o juízo de admissibilidade ACO, que fará o primeiro juízo de admissibilidade, e o juízo adquem, quem fará o segundo juízo de admissibilidade, que não é dependente do primeiro juízo. Bom, o juízo de admissibilidade ACO vai ser realizado pelo juízo de origem. E aí, claro, se ele verificar que não está presente os pressupostos objetivos ou extrínsecos, subjetivos ou intrínsecos do recurso, o juízo de admissibilidade será um juízo negativo, de modo que vai ser denegado o processamento, vai ser denegado o segmento ao recurso, trancando a via recursal. Nessa hipótese, admite o recurso de agravo de instrumento a fim de trancar o recurso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nega segmento, agravo de instrumento Nega segmento, agravo instrumento Vem comigo Então imagina que tem uma sentença Está aqui a sentença Do juiz Condenando o um reclamado a pagar alguma coisa Aí ele vai e interpõe o um recurso ordinário Lá para o TRT Ok? Ok, perfeito Só que o RO não vai direto para o TRT, né? Ele antes vem aqui, ó Para o próprio juiz que proferiu aquela decisão Apresenta o um recurso ordinário aqui Para quê? para que esse juízo, que é chamado juízo a cor, faça o primeiro juízo de admissibilidade recursal, que é verificação dos pressupostos de admissibilidade. O, o, o recurso tem pestivo, tem preparo, enfim. Imagina que o juiz verificou a presença de todos os pressupostos, tudo ok. que ele faz? Abre prazo para a parte contrária, apresentar a resposta contra-razões ao recurso ordinário, e aí sim, com ou sem as contra-razões, manda tudo lá para o TRT. Ok? Mas vamos imaginar que o caminho não tenha sido bem assim. Não, não foi? Não, não foi. Não foi lá para o TRT assim fácil, não teve contra-razões, nada disso. E esse juízo de admissibilidade foi um juízo negativo. O juiz achou, verificou que o recurso é intempestivo, foi interposto antes do prazo. Se o recurso é intempestivo, o que, que o juiz fez? O juiz não vai seguir com esse recurso. Esse R.O. é trancado, é trancado aqui perante a vara do trabalho. Se o RO foi trancado perante para o trabalho, eu preciso de um cadeado para essa chave. E esse cadeado pode ser o agravo de instrumento, que vai ser interposto lá para o TRT. O agravo de instrumento objetiva somente isso aqui no processo de trabalho, que é destrancar recurso trancado. Então, se foi negado o segmento, agravo de instrumento. Vai! Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Recurso interposto. Negou o segmento, negou o processamento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Aposto com você que se cair e vai cair na tua prova, agravo de instrumento, eu vou gritar no teu ouvido. Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. É o nosso pacto. Porque eu tenho que te entregar ó, a tua vermelhinha e eu vou entregar. E você vai vencer a primeira fase e partiu comigo para a segunda fase. Eu vou ser o seu treinador. Pode notar isso daí. Eu te entrego essa vermelhinha. Bora. Então vamos lá. Muito bem. Então entendido isso, a fundamentação também é importante, né? É o artigo 897-B da CLT que fala que cabe agravo no prazo de oito dias de instrumento dos despachos que denegarem a, a interposição de recurso. Então de novo, negou segmento agravo de instrumento. Então prazo do agravo de instrumento, oito dias úteis competência é o órgão que seria competente para conhecer o recurso que tem interposição denegada. Muito bem. O agravo de instrumento para destrancar o RO, já vimos, da sentença é de competência do TRT. Agora cuidado. Pressupostos e recursais. O agravo de instrumento é um recurso. Então por isso mesmo, ele precisa preencher todos os pressupostos de admissibilidade, os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos, com exceção do recolhimento de custas. Não tem custas, não se exige custas para o agravo de instrumento. Não esquece disso. E o depósito recursal tem aqui? Tem sim, mas também é diferenciado. O teto é diferenciado. O depósito recursal do agravo de instrumento vai ser o valor da condenação limitado até metade, até 50% do valor do depósito de recurso ao qual você quer destrancar E com mais um grande detalhe que pode virar até pegadinha em prova O depósito recursal dos recursos em geral Você comprova até o final do prazo recursal, não é isso? Então, interpus o recurso ordinário Tem que pagar o depósito recursal, sou reclamado Mas eu interpus o RO no quinto dia Eu tenho até o oitavo para apresentar a, o depósito recursal Certo? Certo E no agravo de instrumento? O agravo de instrumento não o artigo 899, parágrafo 7 da CLT, fala que no ato, no ato da interposição do agravo de instrumento, você tem que comprovar o depósito recursal. Olha aqui, ó, é no ato, olha lá. No ato, no ato, no ato é no mesmo dia. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá à metade, a 50% do valor do depósito recurso ao qual se pretende destrancar. Então, já é uma diferença em relação a, aos demais. Agora, cuidado. Eu tenho uma hipótese que eu afasto Que não há a obrigatoriedade, é faculdade De você pensar em depósito recursal do agravo de instrumento Quando o agravo de instrumento se insurge aqui Para destrancar recurso de revista Contrário às sumas ou às do TST Neste caso está desobrigado o depósito recursal Vem comigo, isso pode vir na prova 8, no parágrafo 8 da CLT Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar É específico, olha lá Recurso de revista Cadê o um amarelinho? Recurso de revista que se insurge Contra a decisão contrária à jurisprudência uniforme do TST Consubstanciada nas suas súmulas Ou em orientação jurisprudencial OJ Não haverá Não, não haverá Obrigatoriedade se do Depósito Recursal Referido no parágrafo 7º Deste artigo Então aqui você dispensa Essa obrigatoriedade Tá bom? Cuidado que o agravo de instrumento, ele possui um pressuposto dele, específico, que é a formação do agravo, e a formação do agravo está no artigo 897, parágrafo 5º inciso 1, inciso 2, é você fazer um mini processinho, tirar cópia de tudo para você formar o seu agravo então está lá, cópia de decisão recorrida tem que gravar isso mesmo cestão de estimação de procurações sejam intimações, procurações, perdão, petição inicial, contestação, decisão originária, que é a sentença, comprovante de depósito de custos do recurso trancado e do próprio agravo de instrumento, tem lá. É a formação que você precisa. É claro que, hoje, nós temos o PJE, nós temos o processo judicial eletrônico. Na prova, a gente tem que conhecer o processo físico e o PJE. Hoje, com o PJE, a formação do instrumento deixa de ser um pressuposto essencial para o agravo de instrumento, porque o tribunal, a de quem, ele já tem acesso à integral aos autos. Só que isso não se aplica ao juízo ao, aos autos físicos. Aí sim, eu tenho que formar esse mini processinho para levar para o tribunal. Okay? Até porque, quando o tribunal destranca, aceita o agravo de instrumento, ele já vai adentrar no julgamento do recurso trancado, que no meu exemplo aqui seria o RO. Tá? E o agravo de instrumento também é, aceita o juízo de retratação. Quando você apresentou o agravo de instrumento lá para o juiz do trabalho, no meu exemplo, ele pode verificar aí, de bobeira, o recurso é tempestivo sim, não é intempestivo não. Então ele pode se retratar? Pode. Não há vedação nenhuma para isso, ele pode se retratar. E agravo de petição na fase de execução? Cuidado. Agravo de instrumento interposto contra despacho que denegou o segmento ao agravo de petição não vai suspender a execução. Está lá no artigo 897, parágrafo 2 o agravo de instrumento interposto contra despacho que não receber agravo de petição, que é o recurso da execução, não suspende a execução da sentença. Está aí, cuidado com o agravo de petição e o agravo de instrumento. Tudo bem? Tranquilo? Super dica, se cai agravo de instrumento na sua prova, vai é ter alguma coisa que eu falei aqui, você vai lembrar de mim na hora da sua prova. Fica a dica para você continuar os seus estudos, o nosso livro, nosso laranjinha. De primeira e segunda fase, direito e processo de trabalho. É esse aqui ó, é o dois em um. É o livro que você precisa, tenha certeza, para você conseguir esses 11 pontos em trabalho. Direito e Processo na sua mão, 11 pontos em trabalho. Ainda segue com ele comigo na segunda fase, onde você é o seu treinador. Um livro muito didático, um livro muito completo, com questões ao final de cada capítulo. Cada capítulo depois tem, tem questões com comentários, muitos gráficos. Vocês não gostam disso daqui? ó? Olha aqui, vocês amam ó, esqueminhas. A gente fez tudo com muito amor, muito amor para vocês. Olha aqui, ó muitas observações, muito checklist, enfim, carinho mega especial, fica a dica para vocês, Tá o QR Code aí para entrar direto na página de vendas e aproveitar, claro, a casadinha com a nossa CLT atualizadíssima, completaça, o melhor índice remissivo do país, tenha certeza disso, 27ª edição. No mais, te encontro no próximo vídeo, numa próxima oportunidade, juntos aqui no canal. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal. E me conta aqui qual é a próxima dica que você quer, me fala. O espaço é nosso, o espaço é democrático. Afinal, você já sabe, mas não custa lembrar. Trabalho não dá trabalho. Tchau!